Você é de onde, Marcos? Eu sou daqui mesmo. de família? Nossa, sou de Franca mesmo. Mas que família que é a sua? Marcos de quê? Marcos Libânio. Libânio? É. Descendente de quê? Então, uns fala que é, que é ser, assim, é aquele povo lá da mais, eu acho que não tem nada a ver com aquele povo lá, não. Me fala então o nome do seu pai. Meu pai chama João Batista Lucas Libânio e a sua mãe minha mãe Teresa Luciano Libani Libani você conheceu o avô ah não sei que conhecer não mas você sabe o nome dele não sei que um era Jerônimo Jerônimo é o outro eu não sei que eu... do outro é. avô irmãos do seu pai quem são os seus tios é... irmão da minha meu pai eu quase não lembro. Agora da minha mãe era geral é... Ui, como é que chama? Alceu, Luciano, é... Antônio Padilha, um que morou lá na, na Fazenda Cachoeira. É mais ou menos esse povo, assim. Eles moraram quanto tempo na Fazenda Cachoeira? Ixi, eles foi... Mudou pra lá novo. Saiu de lá velho. Eu fiquei tudo casado. Tudo o seu pai morou aonde? Ah, nós sempre moramos num sítio... Nesse sítio aqui na Redondeza, na Fazenda Benjamin Cury Neto, na Fazenda Dini Machado... Foi sempre assim, nós... Benjamin Cury? É... Né? Aonde que ficava essa fazenda? Por lá de Ribeirão Corrente, pra lá de Ribeirão Corrente. Quando ele morou lá, nós era tudo meninado, era tudo... né? Depois nós fomos lá para a fazenda do Dini Machado. Dini é. Machado é aonde que era? Era fazer. lá perto de Beirão Corrêa também. Né? De lá. Me fala um pouquinho mais dos seus, do seu hum. pai. Eu lembra aí, porque você Puxa. morou na roça, você tem que lembrar dele. Ah, meu pai é, foi sempre assim, sempre morou na roça. Depois é E ele era pedreiro, só que ele não gostava muito de e serviço pedreiro, ele gostava mais de serviço de ronça Aí depois nós veio para a cidade, moramos. São quantos irmãos, senhor? Nós somos seis irmãos, só que um já morreu. Você é o mais velho ou não? Eu fiquei sendo o mais velho, né? Porque minhas irmãs é tudo. Eu tenho uma irmã que está com 50, eu estou com 61 anos, né? Minhas irmãs, uma tá com 48, então eu sou... Fala o minha. nome deles pra mim. É, Ivone Luciano Libani. E mais quem? E tem a Vera a Lúcia Opa. Libani. E é. Mauro Libani. Mauro. É. É. é. E eu fui, não sei disso, nós foi, foi tudo criado praticamente aqui. Em Franca? É, em Franca. Você estudou aqui em Franca ou não? Ah, eu estudei, mas muito pouco. Aonde você estudou? Eu estudei no grupo Barão, estudei naquele grupo lá da Vila São Sebastião, na Dente, porque a gente sempre morou naqueles lados de lá. Né? Então nós sempre... sempre e Franca, comigo. o seu pai trabalhou com o que aqui, quando ele veio para Franca? Pedreiro. Pedreiro? É, é. Mas ele trabalhava fichado, em firma? Ah, ou... tinha, lá, lá no Poço Franca Araxá ele trabalhou muito tempo. Porque ele que ajudou a fazer aquele posto lá. Lá no é, Soíris Trajano? Isso, é. Ele trabalhou lá muito tempo. Depois ele saiu, aí ele trabalhava por conta. Ele, ele não trabalhou muito fechado não, mas era por conta. E você, trabalhou com o quê? Eu, eu sou tapeceiro. Eu aprendi o serviço de tapeçaria. Com quem que você aprendeu tapeçaria? Com o Cláudio. Com o Cláudio Carlos Alvarenga. Você conheceu o Darli? Conheci, vixe, ó. Conheci. E aonde que é a sua tapeçaria? Então, eu, depois, assim, eu trabalhava por conta. Depois eu fui embora para São Paulo, eu trabalhei registrado lá. lá. Depois eu vim pra cá e entrei na Santa Casa. Só na Santa Casa eu trabalhei 30 anos. Fazendo a tapeçaria. com a peçaria? É, tapeçaria. Então você, na é época do Somanir Bitar? Seu... Na época que o Somanir estava lá, eu entrei. Entrou. Uai, então você Sim. tem uma história bonita dessa tranca hoje? Então, eu, aí eu trabalhei lá há 30 anos. Agora, fim do... faz um ano que eu estou parado. Estou desempregado porque eles mandou mandaram embora. Eles fez a manutenção, então mandou eu, mandou o, o serraleiro, mandou o marceneiro. Manda nós tudo embora. Aí ali tem máquinas ali. de costura, tem tudo na, na Santa tem Casa? Tem, a parte das costureiras tem, né? Na Santa Casa tem. Tem, tem as costureiras lá, né? Que faz... O que, que você fazia de, de tapeçaria é. lá? Aquela aquel, aquel colchão, cadeira, é, banco de carro, tudo, tudo, tudo. tudo Albufada. Aquela Tudo. Aquelas cortinas que, dir... que, é. diz, ó, ah. que diz plástico. Tudo passa na minha mão. Você lembra... Eu fui colega do Sr. Nazir Manir Bittar, é Manir. quando ele foi vereador, eu fui vereador com ele, Pastor Ronaldo. Ah, eu, eu ia não. muito lá visitar, que é os cadeiros ah, de rodas. Certo. Então, eu, eu, eu já trabalhava lá. Você já trabalhava eu já lá. Já, já tá, é. Você conheceu ali na época do reverendo Nicanor, que foi, foi também ali, tem os nomes dele, que ele ia muito lá. Nicanor Xavier, tem um grupo grande ali na, na Santa Casa, né? Eu lembro, eu lembro, assim, a gente não conversava, porque era uma... Né, então não é, tinha... Assim, mas eu, eu, assim, eu conhecia eles muito. Pessoal. Né, eles iam lá, andava no setor, né? Se apresentava, sou fulano de tal, né? Ajuda aqui na Santa Casa, então tudo isso. Então eles sempre estavam lá, a gente, né? Mas na época de sua maneira ali era muito bom. O, muito o Marcos, bom. me fala um pouquinho do, da sua família. Você é casado, tem filho? Eu sou casado. Quantos filhos? Eu sou casado, tenho dois filhos. Um mora comigo, outro mora em São Paulo. O nome dele? É, um chama Gabriel né? e o outro chama Elvio. O Gabriel que mora com nós, é o solteiro. Agora o Elber mora em São Paulo. A sua esposa é de onde? A minha esposa é de São Paulo. São Paulo, você conheceu é, lá? Conheci ela lá. Não, mãe. É, conheci ela lá. Faz 31 anos que nós é casado. É um bom, uma boa Graças caminhada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças aqui você está é, visitando, aqui você já conhecia esse, esse ferro aqui do, O Ferro né? velho? É, é, porque eu, tra eu trabalho com aquelas cadeiras lá, ó, e eu compro muita. O que cadeira? Aquelas cadeiras azul lá. Ó. Aqui lá eu reformo ela, pinto, passa a cordinha. E... Aquela, aquela cordinha, aquela ali é um, é um... É um plástico, né? Um plástico. É. Cadeira é. de descanso, né? É, aham. Então, aí eu compro muita nesse céu velho aí. Onde esse velho céu vê tudo. Lá no Romildo, no fim dele, aqui, naquele ali na frente. O Marcos, eu tenho uhum. feito algum trabalho sobre registro desse, desse trabalho de, de sucata. Isso aí é muito importante para a cidade, né? É. Porque é. há muita coisa aqui que, se a pessoa não der uma atenção, joga tudo fora Mas e é vai para... E ficando aqui, é. Ó, ó, você é um... Você faz a solda, tudo das cadeiras? Com a... Não, aí a solda tem um rapaz que faz pra mim. Né? Soldar eu não soldo. Bem que eu tinha é. vontade de prender soldar, mas eu não Mas não você sei. pinta depois e, não. e coloca... Não, igual, igual pega uma cadeira que é lá, ó. Eu lixo ela inteirinha. É. Eu lixo ela, pinto. Aí se tiver quebrada, aí eu levo pro rapaz e solda pra mim. Aí eu passo aquelas cordinhas. Põe aquelas borrachinhas novas embaixo, nos pés dela. deixa ela sai novinha lá de casa. Novinha? Novinha. Será que sai novinha. É, porque... E outra, aí eu não passo a, a... cordinha do jeito que ela está longe lá. Eu passo ela mais juntinha para ficar mais resistente, né? Cê, cê, você compra né? essa corda aonde, Quando não, não tem aqui, eu compro em Ribeirão. Ribeirão? É. Eu compro lá em Beirão. É, uma cadeira dessa é. sai para 80 reais, mais, né? Sei eu aí. vendo a 70. 70? É. Tá vendo? É? 70 real. E eu sei ainda é. ganha, né? Um, um, pouco... um pouquinho. Um pouquinho. Porque, para não ser sincero com o senhor, uma cadeira de casal, eles vendem por quilo. Só que é 2,50 o quilo. É. ela dá 10, 12 reais. Dá mais ou menos isso aí. Aí, como você viu, eu tenho que comprar a cordinha, é. a tinta, né, as borrachinhas, vou pôr nela, então... Né? Você tem que ir aí é, também. né. É. Aqui tem de tempo só de coisa. A, a, a sociedade nossa, ah. que é o do consumo, Nós descartamos muitas coisas que poderiam ser reaproveitadas, é, né? É. Uh -huh. Você imagina, Sim. por exemplo, que as caneiras de rodas. Eu, uso cadeiras de rodas, tem e 32 anos. Tem, tem coisa aí que poderia ser aproveitada. Mas hoje, hoje o, o, que, o que pesa muito, o tabaco chama o tempo. Mas Porque é, o trabalho que você é, vai fazer, é. o trabalho é que valoriza muito, né? É. E a pessoa não tem. Pensei, ah, deixa eu ficar aí perdendo tempo pra, pra consertar essa cadeira, eu vou lá e compro uma outra. Uma nova, é. Compro uma nova é. e é. joga aquela ali, pro, pro, pro canto. É. É. Isso é verdade. Então, eu... o povo hoje não quer muito assim, sabe? É, perder muito tempo com arrumar as coisas, com, né? É. Tipo, e hoje, hoje é assim. O, o senhor tem um, vamos supor, o senhor tem um o sofá, lá para arrumar. É. O me chama lá fala, Fulano, quanto fica o sofá para pra arrumar? Eu vou lá falar, vai ficar em 1.500 Tá. Aí o senhor vai lá na loja, o senhor compra um, 1.500 É. Tem sim. E aí? Aí chega lá, na... o senhor vai lá na loja, vê um igual do senhor, O canal te vendo a mil em dez pagamentos. É. Aí complica, né? Então. Oi! Alô? Sim! Uhum. Sim! Tá, eu, eu tô conversando aqui. Depois você liga? Então tá, falou, tchau. Então, ah, assim, já, aí o senhor fala assim, ah, mas não compensa então, porque eu vou pagar 1.500 à vista, aqui na loja eu vou pagar em 50 a prestação. É. Não é? A pessoa hoje prefere assim. Né? Então são poucas coisas que às vezes a pessoa ainda manda arrumar, porque não tem... Né? Ô, Marcos, você lembra é. que a sapataria, eles é, colocavam é. O meia sola, Colocava o salto, uhum. as taxinhas. Hoje não tem sapataria para fazer isso? Não tem. O sapato não entortou tem. lá em qualquer coisa é. ele joga fora e compra outro novo. Assim, ainda existe. É. é ainda tem. aquele sapateiro que é. ainda mantém aquela. estão é... resistindo, né? É. Mas é outro o tal negócio. Você vai lá, o cara fala assim: ó, oh, fica em 40 real para arrumar. Aí você vai lá na loja, ah, então joga isso fora, compra lá e compra. Um, um novo lá de 100 reais. Oh, eu sou do tempo, marquê, a Havaiana quando rebentava, você colocava um preguinho. Até né? hoje. É, eu? é. Eu sou. E tem gente que rebentou, joga fora, né? Joga. É. Esses dias, minha chinela arrebentou Ficou muito chinela. E eu peguei e pus o grampo. Minha mulher falou, mas é. você vai usar isso desse jeito? Eu falei, vamos. É, ué. Eu falei, vamos. O que que tem? Mas não acredito. Vai lá comprar uma chinela nova. Eu falei, não, esse aqui não adianta uns Eu estou lá usando. Ela falou, não acredito que você vai usar isso desse jeito. Eu falei, oh, o que que tem? Tem que, tem que usar. Hum. É isso aí. Aquele senhor tá saindo ali. Eu tô vendo ele aqui. Eu tô querendo ver se eu converso com ele também. Ah, eu tá converso aqui? É. Eu faço, o Marcos, esses registros ah, históricos é. uh -huh. porque você falou um pouco da sua família. Alguma pessoa quer, talvez, pesquisar mais o, como é que chama o, o não, seu nome o todo? É, né? O meu, Marcos. Marcos de, de Libânio. Libani. é claro que você sei é libanês. Né? Essa região você tem, tem né? é, uma imigração muito forte né, tá. de, de lá, franca. Uhum. É. Ainda mais que você falando, só que o, o seu avô morou ali na Cachoeira. Fazenda Cachoeira morou. ali que era a recepção dos era, imigrantes? Era, era. Então ele morou, a vida dele foi ali. E a família dele, tudo, tudo foi criado ali. É. Tudo ali. Chegando no, num país novo, né? É. Desconhecido. É. Não sei se o conhece também aqui o Zequinha Taveira, e a gente também. É. Deus te morou muito ali, aqui na limpa a patrocínio aqui, ó, né? é, é tudo são assim, um lugares que as pessoas às vezes nem nem sabem onde é. é. Né? as pessoas de hoje, né? Ah, mas não sei nem onde é isso. Mas a gente que é mais antigo conhece. Passou é. por lá. Passou, passou. Ah. Era o, o, o desafio, não, não é? A, a fazenda era onde a gente recebia as pessoas, depois era. as pessoas vinham para a cidade. Era, né? era. Preparava uhum. quem estava trabalhando, é. desenvolvendo é. um trabalho, e depois vinha para a cidade ficar é. mais próximo. E, e tinha aquelas festas, sabe, igual tinha de primeira aquelas tradição, de, ah, nós vamos levantar os três santos, né, que era São João, São Pedro, Santo Antônio, então tinha aquele festão lá. Que da fazenda, era... e tinha Nossa gente, né? senhora, era festa, se você quisesse ficar uma semana, fazia festa por uma semana. É. E hoje não, hoje não tem mais. O pessoal não, não, não, não tá com tempo de ficar assistindo não. festa aí? Não, não é. tem não. Também as é. diversões eram... Era. Quando vinha na cidade era o cinema, né? Nossa, era, muito. Era. Era. era isso aí, só e pronto. E não tinha negócio de posar a rua e nem é. ficar na rua e nem... Né? Não sei disso, quando muito tarde que ficar na rua era até 10 horas. 10 horas. É sair cedo do trabalho. É. É. O, o Marcos, me fala um pouco aí a vida. O que é a vida para você? Ah, eu... Sim, eu acho a vida muito boa. É um é. dom de Deus? É. A nossa caminhada é. aqui? É, é. Eu acho que sim. Porque sei lá, sem, sem Deus a gente não é nada. Cada pessoa é. tem a sua, o cada, seu risco. Cada pessoa tem. Tem. É. E cada pessoa, eu penso assim, que tem a sua, vamos falar assim, a sua data de validade. Ó. Oh. É. Eu acho que... Você sabe por quê? É, chega no seu, como se diz, é, na, é como, como se fala, nascer, crescer e morrer. E morrer. É, é. O, o, ciclo, chega... é. é o, aquele... o ciclo da vida. É, é. Aí o que que acontece? O senhor vai até um Nossa, né? Ó, o senhor já vem com uma missão aqui na terra. O senhor já vem com aquela missão. Sua missão é até aqui. O senhor vê que às vezes tem... Tem gente que morre com 16 anos, com, né? é. às vezes morre com 90 anos, com, com. então eu acho que assim, que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu traçado, a sua vida traçada, né? e chegou naquela, né? e, e outra coisa, a morte ela não vem sem a desculpa, sem a desculpa. É. Sem a desculpa né? Você ver que o um mod às vezes ele tá, ele, ele sobe nesse tambor, ele cai. ah ele subiu no tambor, caiu, a morte para desculpa, não desculpa, é. que... ah ele tava andando ali, o carro pegou, né? é, é porque era para ele morrer daquele jeito. bom, eu penso assim, né? então eu acho que cada um já vem com a sua missão. Já vem com seu traçado e já vem com aquela, né? Você vai viver até certo tempo depois você vai... Fechar o ciclo. É. Eu penso assim. É. Ô Marcos, valeu então. Deus abençoe. Eu estou gravando e fazendo esses registros. Foi interessante conhecer você. Muito obrigado você. e prazer conhecer o senhor. E você conhece o meu cunhado. Quase tudo. É muito. Aqui eu sou João Capoteiro, lá, ó, que mexe com capota, é, tudo. Darli, conheci o Sou Pedro. Darli foi grande é, na nossa, época. Nossa, né? Darli era famosíssimo aqui em França. É. Ele era famosíssimo. E hoje tem o filho dele, é, que o... trabalha, o Valtinho. O Valtinho. É. É, é, primo da minha esposa. Então, tem ele tem. Gente é fina, viu? É Gente fina. É, muito boa pessoa. E esse vídeo então vai ficar uma homenagem ao Darli. <risos> ao Darli. Isso. Esse professor de Itapecero. Ele Muitos ele passaram ele ali. Sabia ensinar, tinha é. paciência com as pessoas, para ensinar. Explicava, às vezes a pessoa estava querendo desistir. Ele, não, vou te ensinar, calma. E não ali é entravam assim. meninos, né? Mas é, hum. ué. Então, todos que entrou ali com ele. todos... Eram ele, um, entrava jovens, mesmo, é. bem criança Então, o, o, o Claudinho era, era sócio do Darlim. O Claudio, Claudio Carlos Alvarenga, o senhor Sim. lembra dele? É. Então, era sócio dele. Depois que ele separou a sociedade. É. Ali está chegando mais um material um reciclado, lá. <risos> Bal? Ele está filmando o senhor aqui. Depois ele quer conversar com o senhor. Aí, ó. É, depois ele vem conversar com ele aqui. Companheiro. Aí, ó. Aí, ele está filmando. Trazendo pra... material para cá. É. <risos> Deixa ele é lá. Ó, um abraço para você. Contra, Foi muito em bom. Conhecer, um viu? prazer. Espera, espera um pouquinho, Marco. Só um pouquinho.